Olá, Paz do Senhor, povo de Deus, bom dia. Pessoal, sem muita enrolação, eu quero ensinar, compartilhar, né? De repente, muitos já sabem, mas eu vou dividir aqui um pouquinho dos conhecimentos que eu obtive como design e edição de, de, de cartazes mesmo, no nosso caso aqui cartaz para eventos né, Essa, o canvas ele é uma das ferramentas ou talvez a mais utilizada no mundo, canvas corel, coreldraw e photoshop mas o canvas está em alta porque é uma ferramenta é, simples e útil para quem está iniciando enfim tudo que eu fizer é, se você já mexe já utiliza sabe que fica salvo na sua conta primeira coisa criar um e-mail né desculpa a primeira coisa criar uma conta esse GS aqui do lado direito aqui esse GS é Gilvan Sampaio é a conta que eu criei pode ser usado no celular e o aplicativo pode ser usado no computador eu recomendo sinceramente que utilize no computador a facilidade de utilizar o mouse é 99% melhor ou 100% melhor que celular então utilize um ala house ou do trabalho se você tiver se puder usar ou um notebook é outra coisa vamos lá é hoje eu vou ensinar a fazer um, um cartaz a partir de um que já está feito aqui vou mostrar algumas coisas, vou fazer um vídeo pequeno aqui de seis minutos. Então eu vou mostrar algumas coisas, alguns truques, né? Alguns segredos que a gente faz aqui e que às vezes, por exemplo, a gente tem que usar umas ferramentas externas para fazer algumas montagens. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui um, um cartaz. um trabalho que nós vamos fazer na igreja é... a gente vai adicionar uma nova página aqui embaixo, só pra gente fazer parecido parecido ou igual vou fazer parecido porque esse de cima aqui tem muito detalhe né mas esse aqui é o básico ainda tem cartaz muito mais complexo do que esse por exemplo eu posso do meu lado esquerdo aqui fica a, os, as artes do canva as artes do canva que ele já tem se eu escrever aqui em cima igreja culto aparecer muita coisa boa aqui às vezes eu utilizo o formato de um uma festa que não é evangélica, só como modelo. Porque tem muitas outras opções também. Não posso ficar retido só a culto. tá vendo aqui? Eu posso editar. Se eu coloco festas, aparece muita coisa aqui. Mas, por padrão, uso muito aqui a culto. Tem um aqui que eu já deixei salvo recentemente que não é um cartaz evangélico, tá vendo? Aí é. Vamos tentar editar esse aqui cruzada de milagres. alguns truques. João 121. Só um, um exemplo aqui. E aí, o que que eu faço? É, eu quero colocar uma foto, quero colocar uma foto igual a essa aqui. Sem fundo aqui. Eu faço o seguinte. Eu Abro um site aqui no Google que chama Remove BG. Clica aqui em fazer upload de imagem. Se eu colocar aqui, aqui dentro, o, uma foto, clicar em fazer upload ou arrastar e trazer para aqui eu vou tô resumindo o vídeo tá pessoal o, a foto vai cortar e eu vou criar eu vou baixar ela vou fazer um download e ela vai ficar assim cortada tá vendo dessa maneira que tá aqui aqui no Canvas, tanto eu posso fazer isso Enquanto eu posso clicar nela e duplicar, o mais já duplicou, o mais já duplicou. Legal essa opção de colocar atraso na frente da, ou atrás do texto é uma opção minha. Se eu quiser colocar essa pessoa, né, o, o, o irmão José aqui atrás da minha foto, eu vou clicar aqui organizar, enviar para trás, só que ele foi para trás do texto, então aí tem alguns truques aqui, que é colocar as duas em um, um local separado para fazer, a, a, a, a deixa eu tentar com a minha, trazer para frente beleza a dele agora está na frente eu coloco às vezes em cima para tampar um igual o braço está cortado aqui aí eu coloco em cima então um dos truques aqui é o remove bg que é tirar o fundo da foto você vai no remove bg coloca a foto ele tira automaticamente as letras é o que, que eu faço? Eu crio uma nova página para achar modelo de letra diferente aqui. Hum, vamos escolher aqui outro modelo. Beleza. Daqui eu coloco, eu copio ou colo lá em cima. Jovens Ctrl C colar Ctrl V. Beleza? Só um exemplo, tá pessoal? Aqui você pode mudar a cor No ar Você pode clicar em efeito Eu uso muito esse aqui, ó Esse aqui Desculpa, esse aqui não Esse Clica aqui na cor para poder colocar um sombreado branco Acho que é isso mesmo Transparência direção, distância, tá vendo? legal, vai mudando deixa eu ver se tem outro segredo ah tá, tem um segredo aqui também que algumas pessoas não sabem elementos elemento é, live aí quando você clica aparece o logo do canvas se você diminuiu o logo do canvas some percebeu? vou fazer de novo aqui grande, você não vai conseguir utilizar, porque vai ficar, vamos dizer, assim feio, porque esse aqui é pago, essa ferramenta, alguns são pagos, outros são grátis, esse é pago, geralmente eu uso isso menorzinho mesmo, beleza, ele menor, não aparece o logo, o logo do canvas está aqui, se eu vou diminuir, o logo do canvas some. tá vendo, é, deixa eu ver se tem outra coisa aqui, ah tá, essa imagem aqui, desfocada, em essa, essa transparente aqui, fica legal né, eu faço isso, duplico, aumento, duplico, aumento, vem aqui, transparência, legal, envia para trás, Organizar, mover para trás. Você consegue virar ela? A pessoa vira para o outro lado aqui, ó. Organizar. Ainda não foi totalmente para trás. Sim, agora foi. beleza e assim você vai montando seu cartaz se quiser colocar aqui zap para colocar o logo do zap acho aqui alguma coisa se quiser o logo do face aparece a maioria é pago insta instagram vamos pegar um pago aqui para a gente mostrar que esse aqui é legal mas é pago então, o que eu faço, eu vou diminuir quando eu for baixar vai aparecer essa mensagem, compartilhar sempre baixar aqui, compartilhar baixar aí, tá pedindo para escolher a página tem três abertas, eu escolho a número 2 aqui, Tá vendo hum, somente a dois pronto quando eu clicar para baixar, ele vai falar, você tem três imagens pagas, prêmio. Ou seja, eu não consigo baixar, porque eu estou utilizando, utilizando o grátis. Aí ele, eu clico nos três pontinhos aqui, ele aparece. Baixar um rascunho com marca da água grátis? Beleza, é só clicar aqui, vai baixar e não vai aparecer, se aparecer muito longe, o logo do Canvas mais algum truque, eu posso excluir aqui se eu quiser, esse, excluir os que eu não quero utilizar, lembrando que como estou online, tudo que eu fizer não precisa salvar, porque fica pronto, é, tá vendo que embaixo da imagem está quadrado, aí tem alguns segredos, para tirar esse quadrado, tampar esse corte feio aqui, vem aqui em elementos, luz, Azuis. Hum, muito bem. Vou utilizar uma paga e vou diminuir, que a palavra canvas vai sumir. Aí são duplicar ela, duplicar de novo. Duplicar de novo, escuro, muita coisa aqui fica a critério do utilizador, é, criatividade da pessoa que está fazendo né luz clara, luz clara, vamos ver se a gente acha a luz clara aqui, vamos tentar, não vai ficar legal não, mas enfim, é, tem muito segredo, eu posso vir aqui e tampar colocando barra amarela tirar essa sem logo colocar aqui e escrever aqui dentro se vocês gostar do vídeo comente que eu gravo um outro mais devagar né e mais bem explicado dias 13 de março só. Aí você tampa o corte que está lá Também pode vir em design Escrever Festa cal, um, vamos, Cavalgada parece muita coisa aqui Olha aqui que legal Pera, pera, pera Tem que adicionar uma página para isso Senão eu vou substituir O, o que está lá em cima Olha, nós temos uma barra aqui, legal. Espera. Não, não é, não é uma barra. A gente vai achar uma barra aqui para substituir, para tampar, tampar aquele quadrado ali. É o que a gente faz. A gente copia. E cola hum. Festa Esse não Parece que esse sim A gente pode utilizar essa Sombreado aqui embaixo, a gente pode a gente pode utilizar esse. tá vendo você? Todas as camadas são separadas. Copiou, colou. Ctrl V Diminui É só um exemplo, tá pessoal? É a criatividade da pessoa Escreve aqui dentro é, Enfim A opção da pessoa Tem muita coisa boa aqui Feito tudo Feito tudo Salva Compartilhar Baixar. E se aparecer ah, falando que tá, tem imagem paga, você clica nos três pontinhos aqui do lado. Baixar um rascunho com marca d'água grátis. Cortar a foto no Remove BG. E... deixa eu ver se tem algum mais... outro segredo. Basicamente isso. Basicamente isso. A gente pode copiar esse fundo aqui. Deletar esse. Olha que legal. Isso foi de uma foto que eu peguei. Colocou aqui. Beleza? As ferramentas para mexer nas fotos, vamos vamos pegar outra aqui, né, antes de encerrar o vídeo clica na foto, clica em efeito, editar imagem, desculpa. Editar imagem. Aí aqui tem os efeitos, que melhora, escurece. Se a foto tiver ruim, certo? Opção da pessoa que tem outros efeitos, a foto fica embaçada, desfocada com duas cores. Você vai testando aí, beleza? Muito obrigado, pessoal. Por hoje. É só. Inscreva lá no meu canal e compartilhe. Deixe um comentário lá. Muito obrigado. Deus abençoe.